foi uma boa sensação ter um, estar numa final sentir o sangue ferver e um, tentar tentar resolver pequenas pequenos problemas que vão surgir durante a prova tentando responder aos ao saltos adversários todo todo todo esse ambiente eu adoro e por isso foi foi bom poder matar um pouco essa data viram eu saltei corri Uh, corri, saltei, não tive nenhum tipo de problemas uh, físicos, era o mais importante. Poder fazer uh, provas, uh, seja em sais, sair de lá em bom estado. Isso é o, era, o, era o, o, o principal objetivo do meu, meu treinador. As coisas correram como, como, como, como foi planeado. Um, não houve lesões, que as lesões acabam sempre por atrapalhar o trabalho. Agora é continuar a desenvolver este trabalho para, para, no próximo ano, podermos estar muito mais fortes no Campeonato do Mundo, que é uma prova bastante mais exigente. Falta muito tempo para os Jogos Olímpicos, faltam cerca de 800 treinos até lá, por isso <risos> tenho muito tempo para pensar, mas um, sem dúvida o ponto alto será os Jogos Olímpicos e há muito trabalho, no meu caso, há muito trabalho para fazer. Um, este tipo de provas uh, dá-nos muitos, muito, muitos dados para, um, é, para nós trabalharmos para referências para o futuro um, os erros que foram cometidos hoje não podem ser cometidos no, no futuro e, um, e, não, e não, não acontecerá certamente e, um, e isso traz bons resultados sei lá faltaram ali umas pequenas questões técnicas que um, eu andei um pouco, um pouco à procura, um pouco à procura do, do salto, um, não consegui encaixar, agora é como um, se eu soubesse, eu, se eu tivesse sentido tudo na perfeição, eu tinha alterado, não consegui sentir, procurei, uh, sinto-me como, como se fosse um jovem saltador ainda a aprender a saltar, que um, tem muitos erros, por isso... Um, há que reaprender a fazer tudo, está cá tudo dentro, basta, basta encaixar tudo, alinhar tudo e tudo sairá na perfeição. Eu estou eu bastante feliz porque, uh, sabes que no, no, em Abril, quem em Abril estava de muletas, a, a, em, em Abril eu estava de muletas a discutir com os, com os médicos que eu queria voltar a, a treinar uh, e nunca, nunca foi com o objetivo de estar no campeonato da Europa, nunca, foi... Eu tinha, tinha vontade de voltar a treinar porque tinha saudades de treinar. Um, as coisas foram acontecendo, a forma foi aparecendo, um, as primeiras competições deram bons dados. Estou aqui e estou muito feliz por estar aqui. Tive o meu treinador a dar todo o seu apoio, tive a minha colega treina, Sana Costa, a dar todo também o apoio. Tive a minha irmã que foi incansável todo, durante todo este processo que, que, de lesões que eu tive. Um, que me ajudou muito, também um grande obrigado a ela e a claque Portuguesa que, que foi incansável também ali na bancada a apoiar-me para, para que eu pudesse-me e eles um muito obrigado por tudo. Uh, tenho alguns sonhos ainda por realizar um, e vou re realizá-los, um, as lesões atrasaram isso no tempo, mas um, graças a Deus Ainda tenho capacidades físicas para, para, para, para realizar esses, esses meus sonhos que faltam e é isso que me faz acordar todos os dias de manhã, logo cedo, a trabalhar com o Finco, a, de forma a estar da melhor forma neste tipo de competições, com, a competir contra países que têm todo o tipo de, de, de, de facilidades, muito mais facilidades do que nós, a, para desenvolver o seu, o seu trabalho. Mas nós, como nós podemos, fazemos o que é possível. São sonhos, são segredos. Só para mim, quando, quando, quando estiver perto de os concretizar, eu, aí posso, posso abrir-me para vocês. São sonhos meus.